Você é uma pessoa intuitiva? Você do outro lado quer ampliar a sua intuição, fortalecer a sua magia, fortalecer ainda mais a sua capacidade de controlar a intuição? Este vídeo contém técnicas exclusivas envolvidas por mim para ajudar você do outro lado a ampliar a sua intuição. Então, se é isso que você deseja, vamos lá, confere o vídeo. <música> E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Vocês sempre estão me perguntando diversas coisas e eu gosto muito e até abro espaço para vocês me perguntarem. E através das suas perguntas eu também posso gerar conteúdo que é relevante para vocês aí do outro lado. Por isso, o vídeo de hoje é um vídeo resposta a uma das perguntas que vocês, meus roxinóis, me fizeram. O Giovanni Leonardo, ele me pediu o seguinte, ele quer práticas para melhorar a intuição e ampliar o contato com a magia. E isso é uma pergunta e um pedido recorrente de vocês, por isso eu decidi atender, trazer aqui para vocês. Eu montei uma sequência diária de coisas que você do outro lado pode fazer para poder se conectar com a intuição e com a magia, certo? Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia. Me segue no Instagram pra você ficar mais próximo de mim, pra gente poder conversar, porque lá eu consigo responder com uma agilidade um pouquinho maior. E comenta aqui embaixo se você é uma pessoa intuitiva, conta pra mim alguma história, se a sua, sua intuição já te salvou, te livrou de alguma coisa que eu vou adorar ouvir, certo? Então, vamos continuar. O que é a intuição, verdadeiramente? Diferente do que muitas pessoas acreditam e acham que a intuição é alguma coisa mágica e incrível, que é só para algumas pessoas e que torna as pessoas especiais por isso, desmistificando tudo isso, a intuição, na verdade, ela é um instinto. Ela faz parte de todo ser humano. Existem seres humanos que são mais ligados à intuição porque eles se conhecem muito mais. A intuição ela funciona na camada inconsciente do nosso cérebro e ela emite sinais, alertas para gente, que podem vir através de sensação, uh, indagação, dentre outras maneiras, isso vai funcionar de pessoa para pessoa, por isso que a gente precisa se conhecer, avisando que uma situação não está legal que talvez você possa correr algum risco ou estar em perigo, certo? Então a intuição ela é uma resposta do nosso lado animal, é o que restou do nosso parentesco animalesco. Os animais eles são muito intuitivos porque eles estão ligados à visceralidade do cotidiano, e a intuição é isso, ela está ligada à nossa visceralidade, ela está ligada aos nossos quesitos animalescos. E como ela funciona propriamente dita? Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós sabemos de nós, dos nossos sentimentos, das nossas crenças, das nossas vontades, uh, das nossas uh, dificuldades, das coisas que a gente não é bom, mais forte o contato com a intuição é. Porque a gente vai saber o que, que, é que é aquele sinal vermelho que o nosso subconsciente está mandando pra gente significa ou para onde ele está direcionando a gente. Normalmente, a intuição ela vai apitar quando tem alguma coisa errada, ou pode dar errado, ou vai mexer com o nosso ego, ou vai mexer com a nossa fragilidade, ou de alguma maneira vai nos causar alguma sensação desagradável. Então a intuição está ligada com esses tipos de alerta, que tem relação com o nosso cuidado territorial. Por isso que vai variar de pessoa para pessoa, e cada um vai sentir a intuição de uma maneira diferente. A magia também funciona mais ou menos nisso. Então quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue direcionar a magia à nossa vontade. Porque daí a gente consegue separar o que nós realmente queremos e precisamos do que o nosso ego tá pedindo para ter. Eu criei para vocês um cronograma diário de coisas que você pode fazer ao longo do seu dia a dia. Por quê? Porque pra gente se conectar tanto com a magia, tanto quanto com a intuição, ou aflorar essa nossa intuição, a gente precisa praticar isso diariamente. E essa prática, ela tem relação com o autoconhecimento, com a conexão com as divindades, com a conexão uh, com nós mesmos, com os nossos eus internos, certo? Então eu vou explicar para vocês como funciona, e vocês vão poder é, pegar um dia, dois, três, o resto da sua vida, se você desejar, e aplicar essas técnicas simples é, que vão aguçar a sua intuição, o seu contato mágico, tá bom? É muito eficaz e você vai ver a diferença se você colocar em prática no seu cotidiano. A primeira prática que eu vou colocar aqui para vocês é o contato com a divindade. É, como eu sou sacerdote wicano, a gente tem essa divisão de Deus e Deus através das polaridades, ok? Então, de manhã nós vamos nos conectar com a energia do masculino a energia do Deus, logo de manhã quando você acordar, se não fizer sentido pra você você pode se conectar com a energia criadora que melhor se encaixar dentro da sua crença, tá? Eu estou passando pra você o que é comum dentro do meu cotidiano, mas se você não faz essa divisão de Deus a Deus e se você também não acredita necessariamente numa figura divina, mas numa força então se conecte com essa força e com o que faz sentido pra você, tá bom? Mas mas logo de manhã, assim que você acordar, você vai abrir a janela a luz poder entrar, ok? Caso não exista luz, caso esteja chovendo ou esteja nublado, procure entender que ali em cima naquele céu, por mais escuro que esteja, existe luz. E essa luz, ela é vida, ela é potência, ela é construção, tá? Então o que você vai fazer? Por um momento, ali com a janela aberta, você vai fechar os seus olhos e você vai se conectar com essa imensidão. Você vai se conectar com a energia criadora, com a força da luz, com a força do dia. E você vai meditar com essa força. Você vai trazer e chamar essa força para você. Você vai se conectar com quem você é e com mais um dia que você acorda e vai trazer a energia da divindade para você. Vai se preencher com essa força. Vai trazer vitalidade, vai trazer luz, vai trazer ânimo para o seu dia a dia. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, OK? Depois que você fizer isso, você vai se conectar com o primeiro elemento. A conexão com os elementos que estão ao nosso redor, né? Terra, fogo, água e ar, não só faz com que nós consigamos refletir sobre a nossa realidade, é, sobre o meio em que nós estamos inseridos Sobre nós mesmos Mas também nos conecta com a essência criadora de tudo Se você aí do outro lado não, não conhece bem os quatro elementos Não entende como eles funcionam Eu tenho uma série aqui no YouTube que eu falo dos quatro elementos Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você poder conferir, tá bom? O primeiro elemento que você vai se conectar é o elemento A E ele é a força que nos conecta com todas as vidas no universo então, você vai se sentar na sua cama, depois que você meditou com a divindade, e você vai respirar fundo. Fecha seus olhos e respira fundo. E perceba a importância que é respirar. Perceba o seu corpo, perceba os pulmões. E, acima de tudo, enquanto você respira, entenda que todos os seres vivos na Terra respiram. Do mesmo ar que você respira. Então, quando você respira, você se conecta com tudo. Você se conecta com o mundo, você se conecta com Deus. Você se conecta com você. Então, enquanto você respira, você lembra a importância que é estar vivo e como você, e uma atitude sua, pode mudar o mundo. Fazendo essa respiração, você se conecta com o elemento ar. Terminando essa respiração, você vai para o banho logo de manhã. Você vai para o banho, vai lá tomar seu banhinho e a água, a água é o elemento transmutador, é o elemento da fluidez, é o elemento das sensações. É o elemento do nosso sentimento. E nesse momento, enquanto você toma banho, se conecte com a água. Enquanto você tá se conectando com o elemento água, você vai lembrar de como foi seu dia anterior e de como você se sente agora. Você acordou irritado? Você acordou feliz? Você acordou com alguma dor no seu corpo? Essa dor, ela veio da onde? Você tá irritado por quê? Ou você tá muito feliz por quê? Ou você tá... tanto faz. De onde vem essas emoções? E como essas emoções podem influenciar o seu dia a dia? Como uma atitude sua baseada em como você está se sentindo pode influenciar a sua rotina? Respondendo uma pessoa mal ou respondendo uma pessoa bem? Baseado nessas sensações, você vai começar a pensar no que você tem que fazer no seu dia. E como você vai lidar com isso. E como você vai resolver isso. Enquanto você faz esse exercício ao longo do elemento água e junto com ele embaixo do chuveiro, você se conecta com os seus sentimentos, se conecta com o elemento água e passa a conseguir mais clareza e fluidez no seu dia antes dele começar. Aí você vai viver seu dia tranquilamente. Uma hora do seu dia, você vai parar e vai meditar com o seu eu. O que é o eu? O eu somos nós. A gente vive uma vida automática a gente vive uma vida onde nós nos esquecemos de nos questionar e quando a gente medita com o eu a gente cria uma direção então o primeiro eu que é legal você meditar ao longo do dia é o seu eu criança você vai sentar você vai relaxar e na sua cabeça você vai se projetar você vai se projetar agora e você vai criar você de novo como você era com oito anos de idade, mais ou menos. E você vai conversar com você mesmo, quando você tinha 8 anos de idade. E você vai lembrar do que você gostava, você vai lembrar do que você não gostava. Você vai lembrar de como você era vivo ou não vivo pra vida. E você vai se questionar se você é feliz onde você tá, se você... Conseguiu realizar seus sonhos de infância Ou porque esses sonhos mudaram, se mudaram Ou porque você não conseguiu realizar O que, que te impediu E você vai conversar com essa criança Que vai fazer você refletir sobre como você é Hoje E se você está feliz sendo quem você é hoje E quando você se questiona sobre isso Você começa a mudar a sua realidade Esse é um dos eus Você pode conversar também com o seu eu De agora Você vai lá para o momento do dia Medita com o seu eu de agora e você vai ver quais são seus planos. O que, que eu vou fazer da minha vida? para onde eu tô indo mesmo? Eu tô feliz no meu emprego? Na minha faculdade? Com os meus amigos? Aonde eu moro? Com os meus relacionamentos? Eu tô feliz agora? Ou eu tô conseguindo chegar onde eu quero chegar? Eu tenho que mudar alguma coisa? Então o eu de agora... É importante a gente conversar para poder realinhar as nossas metas pessoais E o outro eu que você pode parar ao longo do dia e conversar É o eu da velhice É o eu ancião E nesse momento você vai fechar os seus olhos E você vai projetar você com 60, 70 anos E vai conversar com esse você mais velho E vai perguntar para você mais velho Se você tá seguindo o caminho certo Aonde esse é o mais velho que tá? Numa casa tranquilo, viajando o mundo, cheio de neto. Algum desse eu, ancião, quer estar? O seu eu de agora está trabalhando para proporcionar para esse eu, ancião, o que ele precisa quando ele estiver com os seus 70 anos? Ou seu eu de agora está vivendo uma vida onde seu eu de 70 anos vai estar tá doente, acamado, sofrendo? Você quer se ver assim daqui a 70 anos? Olha como é importante a gente meditar com os nossos erros. Pra gente entender o caminho que a gente tá seguindo. Pra gente compreender se a gente tá vivendo de verdade. Entende? Então busca durante os seus dias você meditar com os seus três erros. Um por dia, ou os três sempre que possível. E quanto mais você conversar com os seus eus, mais alinhado com a sua felicidade você vai estar. Tá. Mais direcionado com o seu futuro e com as suas realizações. E isso te ajuda a se conectar com a magia. E isso te ajuda a se conectar com a intuição. Porque daí ela vai apitar na hora que alguma coisa estiver errada. Depois que você parou, ao longo do dia, a gente vai seguindo. Mais pro final da noite, pela tarde, você vai acender uma vela. Chegando na sua casa, depois do serviço, da escola, enfim. Acendendo essa vela, você vai se concentrar na chama dessa vela no calor dessa vela e você vai lembrar de você, das suas paixões, porque o fogo é o elemento da paixão, da vontade, sabe, e o fogo não tá sozinho, né, porque o fogo ele não existe se ele não tem alimento, então essa vela só tá acesa porque ela tem pavio e ela tem cera, quem é você com as pessoas ao seu redor? Você tem sido grato pelas pessoas que estão em volta de você? Ou você tá num ambiente onde as pessoas, elas não são legais? Você tá vivendo uma vida onde você tem realmente companheiros? Pessoas que podem te dar a mão e te ajudar? O Fogo, ele fala desse, dessa paixão também, da união. A chama do espírito que liga as pessoas. Nesse momento eu quero que você reflita sobre o seu ambiente. Você tem agradecido? Você tem feito ou tem feito as pessoas têm feito por você, se você sentir vontade depois desse momento, você pode mandar mensagem para as pessoas que você gosta. Obrigado por existir, obrigado por ter me ajudado, obrigado por estar na minha vida. Lembra das pessoas. E se você sentir que você está num ambiente onde não pode contar com ninguém, vamos refletir o que a gente fez de errado e como a gente pode mudar? Porque ninguém, ninguém vive sozinho. A gente está em sociedade e a gente precisa desse contato Então crie a sua lista de contatos Agora a gente vai se conectar com o último dos quatro elementos Que é o elemento terra E com esse elemento você vai, você vai precisar de algumas coisas, tá? Você vai precisar de um óleo corporal ou de um hidratante Você vai tomar seu banho E saindo do banheiro Você vai pegar esse hidratante e você vai passar pelo seu corpo Só que você vai sentir o seu corpo Enquanto você passa o hidratante pelo seu corpo, você se reconhece. Qual é a textura da sua pele? Existem marcas no seu corpo? Por que elas existem? Pintas? Onde estão suas pintas? Você tem saliências no corpo? Qual é a textura da sua pele? É porosa? Não é porosa? Enquanto você faz isso, você agradece ao seu corpo. Porque sem o seu corpo você não estaria aqui. Ele aguenta o estresse do cotidiano, os músculos enrijecem, você sente dor. O seu corpo sustenta você, os seus pés sustentam todo o seu peso todos os dias. O seu corpo te dá prazer quando você tá lá no momento, né? Quando te tocam, você sente, porque o seu corpo te proporciona prazer. Nesse momento você vai honrar o seu corpo, você vai se tocar e se permitir se sentir, vai se permitir dar amor vai se permitir fortalecer o vínculo que você tem com a tua pele. Esse é o seu exercício de conexão com a Terra, porque a Terra, ela é o corpo. Ela é a energia da Deus, ela é a Criadora. Ela é o solo estável e fértil. Então, sem o seu corpo, você não prossegue. Você nem estaria vivo sem ele. Não teria nem onde seu espírito habitar. E por fim, quando você for deitar, antes de você deitar, você vai abrir de novo a janela do seu quarto e vai olhar o céu. Tem lua. Que lua que tá lá? Não tem? Tá quente? Tá frio? Tá escuro? E vai se conectar com isso. Vai se conectar com a noite. Vai se conectar com a deusa. E se não fizer sentido se conectar com a deusa, você vai se conectar com a força que você ent entender que for a criadora ou criador de tudo. Então se conecte com essa força. Preencha-se com essa força. Entenda que essa força é um mistério. Porque quando você dorme, você nem sabe se vai acordar vivo no outro dia. Então antes de dormir, você vai se conectar com essa força. E vai pedir para essa força te proteger. E te guiar entre os planos. E te confortar no sono. E te confortar à noite. E te relaxar para um próximo dia. E você vai se preencher com essa força. Com a força da deusa criadora e vai se encher dessa força e vai pedir para que talvez ela te ensine coisas no mundo espiritual te mostre os mistérios dela e se encha dessa força e aí você dorme tranquilamente e começa novamente esse ciclo e quanto mais vezes você trabalhar isso mais conectado com os elementos mais conectado com você mais conectado com os deuses e acima de tudo com a sua intuição e com a magia porque você se torna magia que você está vivendo a magia. Esses foram os exercícios que eu proponho aqui para vocês fazerem. É, se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior carinho do mundo em responder e explicar para vocês, tá bom? Se você fizer, conta pra mim também como tá sendo, como tá sendo a sua evolução, como tá sendo o cotidiano, se você se sente ou não se sente mais conectado com a magia e com a sua intuição, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber de alguma coisa, você também pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Amo muito vocês, é, que o sol ilumine o seu caminho e tchau!